Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da multipolaridade da região, da maior cooperatividade entre os países membros e assim melhor cooperar com a ordem pacífica para o mundo. aspas. As diversas crises que vivemos hoje no mundo demonstram o valor da integração. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à efetiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar da nossa sociedade. Isso não significa que devemos nos fechar no mundo. Saliento apenas que essa entrega, essa integração, será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Fecha aspas. E para receber mais informações como essa, curte, comenta, compartilha e segue para que o algoritmo entenda que você dá valor a esse tipo de conteúdo.